Escalamos a bela cidade de Inhamban, na direção provincial e distrito de Jangamo, para compreender, junto dos técnicos de saúde, o conceito e importância do Upscale. Teresa Valente, técnica de Medicina Preventiva e Saneamento do Meio, refere. O um Upscale é um aplicativo que foi a nos dados para facilitar o trabalho, do AP, a mudança sanitária e a comunidade. Para Crimildo Alberto, médico e chefe do Departamento de Saúde Pública na direção provincial, o upscale é importante na medida em que o dispositivo faz um, um, uma espécie de guião em relação à estomatologia, em relação ao próprio tratamento, então o próprio AP já fica com capacidades clínicas de acordo com aquele dispositivo. Então, o Upscale apareceu, na verdade, para melhorar o que é gestão e seguimento, tanto a parte preventiva, assim como a parte curativa do, do, do próprio APEN. Upscale. Levar a saúde mais próxima da comunidade.